Olá pessoal, hoje eu vou separar aqui algumas coisas que não me servem mais. Vou separando, estou separando aqui para jogar fora, porque tem muitas coisas que, que não serve mais, tá só só vindo para acumular aqui e eu não utilizo mais e não tem serventia. Já venho guardando muitas coisas quem trabalha com eletrônica sabe disso, né? porque a gente é, junta muita sucata e, e às vezes passa muito tempo guardando essas coisas e não tem onde guardar, e dá muito trabalho para guardar. E, então eu resolvi separar o que eu não, não uso mais para jogar fora. Vou jogar fora essas coisas aqui, que não está mais... E vindo de nada. Eu tenho até esses, esse rádiozinho aqui, ó, que eu consertei ele, mas depois ele deu problema e eu deixei de lado. Eu não vou mais perder meu tempo com ele não, vou jogar fora. Mas é um um radinho até legal, mas infelizmente eu não tenho mais paciência de estar tá guardando essas coisas não estou jogando fora vou me livrar vou jogar fora ele e outras coisas aqui que, que não serve mais essas coisas aí esses ventilador, motor de ventilador tenho esse, esse, esse aparelho de som aqui também que não, não serve mais é um microsystem da Samsung e ele não está mais prestando Já está todo quebrado e eu vou jogar fora Tem muitas coisas aqui que eu ainda vou separar Para poder jogar fora Mas por enquanto vou começar por, por aqui Tem muitas coisas que se tivesse alguém que, que soubesse aproveitar vale a pena, mas não tenho, eu também não vou estar, eu vou jogar fora, quem quiser pegar, é, mas quem que trabalha com eletrônica sabe como é que é, né, é difícil, tem que ter muita sucata, mas é isso aí, vou jogar fora. Quem gostou, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, até a próxima.